Mas o que que ele foi, galera? É o para com... Mais canal claro, você não escrevendo Ativar as notificações E se é a ver, galera Beleza? Bom, galera, bom, galera A gente tá com o Lami, Tenebroso Fala aí, Lami Salve, galerinha, beleza? Aqui é o mano, e hoje, velho Tô aqui no canal do Paulo Pra gravar T-Bribe Pra Trem, gente bom. carregar o Paulo aqui, né, galera? E eu, hoje eu tô com pra gravar Tenebroso, galera Hoje não gravar Eu versus... Eu versus ele Pra ver que é melhor, né? E também e aí, eu galera Então bora aí, parte, né, então bora aí, tá, primeira partida. Eu tô conectando a partida da partida com vocês, né, tá galera, vou. na partida da partida da partida, a jogar aqui, Tronby, Tronby, sei lá. Então bora aí, galera, meu modo tá bugando bastante, do pau. Eu também, também, galera, o meu também tá, que o meu tá com o sensor bugado, sei lá que porra tá acontecendo. Lembra eu não tô com o meu modo da Razer, beleza, galera? Eu vou jogar sem meu modo da Razer, viu? É, porque é injusto, tô... né, velho? O, tá... <risos> o cara tem PC game, com não sei mais o que aí. Ai, tá... ah, Eu tô, tô, tô sem tá... sem o meu modo da Razer, tô ruim por causa do meu modo da Razer, beleza, galera? Nossa, aí. Buguei. Nossa, eu também tô bugado pra caramba, hein, galera. Nossa, eu acertei, véi. É meu mousepad. Meu mousepad é muito ruim, véi. Eita, pega. Oh, Ô, tu, oh, tu me trapou. Eu tô, tô... tô... Então, gravando tô... ela me afei mais o pote aqui, galera. Bora lá, galera. Tô... Ai, ai, cai. <risos> galera, eu tô muito ruim ultimamente, né, véi. Mano, mano, tu, mano, tu lagou filho, ou fui eu que laguei? Não laguei, sei, galera. O laguei, só, galera. Sei eu, só sei que eu voltei no bloco e depois eu tô voltando, né? Ó, mas porque sabe toda vez que eu começo a gravar o eu perdo o laminho, velho. É mesmo, né? Tu é cego? Vou... Ah, vai catar. Bora fazer um ponto aqui, né, galera? A hashtag a mim nos comentários, <risos> Vou estar tá respondendo todo mundo pra lá hashtag aí, hein? Hashtag Eita, pega. Oh, está em minigame. Tô... Oh, Red Sky, a verdade. Agora eu, agora eu buguei mesmo. Eu, buguei. eu me travei no bloco, galera. Nossa, meu Deus. A oh, escada é tudo, tô... tá faltando no bloco. Ai, ai cara, com tomei um choque na mão, galera. Ai, ai, ai, ai. <risos> ai galera, desculpa o palavão aí. Acho que vai ter que colocar pipa, ó, Senão você vai levar um strike louco. Pipa. <risos> Nossa. <risos> Matei. Não, eu morri, não sei pular eu aí, né? Ai, velho, eu não vi o Paulo. Um pouco o Paulo, Paulo é está... prim, prim, prim, prim, Primeiro é pouco marcado, bora aqui, bora aqui, bora lá. Então bora aqui. Paulo, eu, eu vou, quero vou. que eu e você, O próximo vídeo, nós faz lá, nós faz lá me responde, eu e o C. Aí eu você vi? responde todas as perguntas. Só se esse vídeo tiver muito like do Paulo aqui, tiver muito... Like. Ah, não, mentira, né? Sou cagão. Volta aqui, sumiu. cara. Ai, caga! Nossa, nossa, Carol me cagou muito falando, sério. Nossa, velho. Ah, não. Ô, oh, galera, meu mousepad tá muito ruim, quem quiser enviar meu mouse, um pão mousepad aí pra mim, né? Eu comprei outro um mousepad, galera. Quem, quem ensinar cara. Ai, meu mouse tá muito ruim, velho. Fazer o quê, né? O meu mousepad, galera, eu troquei de mousepad, né? Agora tá mais meio pra jogar. Ai, galera. Galera, se, inteiro, se, se, se você quer que eu, que eu, que eu, que eu traga mais vídeo com o Laminha aqui, deixa lá aqui no vídeo e comenta aí, galera, passa no canal dele. E se inscreva-se, para hora, chegar aos 400 inscritos. Inscrito. Subiu! Nossa, velho, olha aí, meu mouse subiu! Meu mousepad tá bugando demais, galera, meu Deus! Nossa, eu acho que eu vou... Ô, Paulo, no próximo vídeo com você, eu vou conectar meu mouse da tá, Render. Ah, tá, e... ó, tá vendo, galera? Vou... Tá vendo, galera? O Laminha quer me... Que, me... O Lemmy é, é rico aí, né? Aí fica tá, fica apelando Sou nada É nada, o cara tem um PC, game, eu escutei o barulho de Skype aí É o meu mesmo Bota aqui, mãe. Tchau, bom. Tchau, Paulo, Tchau, Paulo. Não, não, não, não. <risos> <risos> Galera, eu acho que vai ser GG com o mim aqui, né? Na primeira partidas. O oh, galera, oh, oh, galera, o Lemmy tá botando muito de bloco aqui na minha cara pra casa na cara, na cara. mano é tô bugadaço galera tô... o oh, vocês sabem que eu tô com aquele mouse de padaria né de dois real <risos> e, eu tô... e eu tô com aquele mouse de 19 nossa nossa não. o nome com o coração de vida queria vir pra aqui velho nossa muito... mano na moral oh, esse mouse é muito ruim sabe aquele cabinho lá do mouse galera aquele cabinho que fica no mouse não sei se o Paulo coloca uma imagem aí na tela, mas... Mano, o cabelo é muito ruim, ele, tipo, ele é muito pequeno, galera, ele fica puxando. Eu vou botar meu mouse aí na tela pra vocês verem qual, é meu... meu mouse tá res, mas eu não tô usando, pra, porque senão ia ser bem roubado. Fala real, né, Era galera? só ativar o, o do que sei lá como é que fala, do track lá. Pera aí, eu tô limpando meu mouse pra ver se fica melhor, né? aí, meu mouse, ele tá puxando, galera por isso que não tem outro mouse aqui guardado mouse mouse game eu acho ou que game com a ca com a ca com a característica game sei lá água quase eu eu só ia botar foto na tela aí ah no me meter meter meter me meter me meter meter meter meter meter me meter meter meter meter meter